No final da tarde de sexta-feira, os corpos dos seis turistas brasileiros vítimas de vazamento de gás em um apartamento foram reconhecidos pelos familiares que estão no Chile. Os corpos estão sendo repatriados para o Brasil nesta segunda-feira, chegando à noite em Florianópolis, Santa Catarina. Os mortos são Fabiano de Souza, de 41 anos, a esposa Débora Nascimento, de 38 anos, os filhos Caroline, ela que completaria 15 anos dois dias após a tragédia em Santiago, e Felipe, de 13 anos. Morreram também Jonatas Krieger Muniz e a esposa Adriane Padilha Muniz. Ela, que é engenheira civil, era moradora de alta floresta no Mato Grosso. A família de Adriane embarcou ainda na sexta-feira de alta floresta para o sul do país. Cláudia e Delcio Krieger estão aguardando a chegada dos corpos para posterior velório e sepultamento. Samuel Krieger, tio de Adriane, foi quem embarcou para Santiago, no Chile. Ele falou com exclusividade a nossa equipe e disse que a polícia no Chile já não tem dúvida. Todos os seis brasileiros foram vítimas de um vazamento de gás. Na última sexta-feira, dia 31, pelo Serviço Médico Legal do Chile, o motivo da morte foi intoxicação por monóxido de carbono. Os corpos da Adriane Padilha Krieger e do Jonatas Krieger Muniz serão levados ainda no início desta noite. É, para o templo da Igreja Adventista aqui no Estreito, em Florianópolis, onde serão velados até é, às seis horas da manhã e depois se juntarão aos outros corpos que serão levados para o ginásio da Univale, em Biguaçu. A tragédia com a família aconteceu no dia 22 de maio. Todos seguiam uma programação de passeio pelo Chile e depois iriam para a Argentina. Débora, uma das vítimas, chegou a enviar áudios para familiares no Brasil quando todos passavam mal dentro do apartamento. Oi, Raquel. Oi, Priscila. Os áudios acho que vocês conseguem ouvir. A gente está numa situação bem difícil, aconteceu alguma coisa essa madrugada. A gente... fomos todos afetados... Não sei o que, que aconteceu, não sei, parece uma coisa assim do outro mundo, mas tô... do nada, assim, eu levantei de noite, o Jô estava desmaiado no banheiro, a Drica estava tendo, tipo, uma convulsão na cama, o Felipe não respondia nada e a Carol também não. E eu não consigo raciocinar, porque eu preciso ficar calma para raciocinar. Então, eu estou muito nervosa, eu estou com muito frio... Eu não sei o que, que pode ter acontecido. Às vezes aconteceu um terremoto e afetou todo mundo. Ontem tava, parece que tinha dado algum terremotozinho aqui. Então, eu não sei se é psicológico ou se é, mas eu sei que eu vi. Eu sei que eu vi todo mundo jogado, se tremendo. Todo mundo, todo mundo. O Fabinho me ajudou. Eu, eu, eu entrei dentro do chuveiro. Eu estava toda vomitada dentro do meu ouvido, o meu cabelo estava todo vomitado. Eu, eu tomei banho com shampoo, eu consegui limpar a minha cabeça dos vômitos, mas todas as camas estão vomitadas, todas. Todas as camas estão vomitadas. Eu preciso tirar eles daqui. Eu preciso tirar eles daqui, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, sinceramente. A gente deitou e depois acordou todo mundo ruim. Eu não sei. Mas quando o socorro chegou, os seis turistas brasileiros já estavam sem vida. O caso segue investigado no Chile.